E se você está estagnado no mesmo lugar da sua vida já por algum tempo e não consegue subir para o próximo patamar dela, talvez seja culpa dos seus hábitos, pois loucura é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Portanto, nesse vídeo, você vai aprender sobre quais são os 7 hábitos que têm o poder de mudar a sua vida hoje, te levando certamente ao sucesso, e trazendo benefícios para quem os mantiver em suas vidas. Mas antes de começarmos, aproveita para se inscrever em nosso canal e deixar o seu like, por favor, pois é muito importante para mim e me ajuda a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E bom, sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. O primeiro hábito é listar 25 objetivos, sendo esses para um ano inteiro. E aqui nós estamos falando de objetivos que por sua vez são trabalhosos e demoram mais tempo para serem realizados. E dentro dessa lista, você irá colocar todos os seus principais objetivos. E agora vem a melhor parte. Desses 25 objetivos, elimine 20 e fique somente com os 5 mais importantes para você. Ah, mais jovem cultural, você me fez ter todo esse trabalho. Sendo que seria muito mais fácil colocar já direto os cinco primeiros? Não, e eu já te explico por quê, pois o segredo aqui é exatamente você selecionar dentre a lista aqueles que mais fazem sentido para você, pois no final você vai sim ficar em dúvidas se deixa um ou outro, mas você deve saber priorizar, e ao fazer isso você já começa com o pé direito. Está correndo atrás dos seus objetivos principais hoje, e aquela lista dos 20 que sobraram você só irá passar para ela quando tiver alcançado seus cinco principais objetivos, pois o sentido desse hábito é você saber priorizar a concretização daquilo que realmente importa, e isso por sua vez te dará mais motivação, pois você ficará ansioso para riscar um por um e passar logo para a próxima lista de 20 objetivos. O segundo hábito é já acordar positivo. E isso, mesmo que você saiba, que vai ser um dia daqueles de difícil e complicado, pois está cheio de problemas. Pois quando você encara as dificuldades de forma negativa, só fará com que aquilo se torne mais complicado e mais trabalhoso. Portanto, acordar positivo e confiante vai te ajudar a fazer negócios encarar o trabalho duro e até mesmo a lidar com situações complicadas de forma mais harmoniosa internamente para você pois se imagine mal-humorado todos os dias da sua vida e me diga aqui qual a vantagem que isso traria para você creio que a resposta mais racional para essa pergunta será nada então comece o seu dia afirmando para si a sua positividade e, por sua vez, isso te motivará, consciente e inconscientemente, a correr atrás do futuro que você tanto deseja para a sua vida. O terceiro hábito está relacionado ao dinheiro que você ganha, pois muito certamente seus objetivos vão precisar de dinheiro para serem cumpridos. Portanto, seja um bom administrador do seu dinheiro e, mesmo que você ache, que isso é uma bobeira e que você ganha muito para pensar nisso, o suficiente para nunca mais acabar e que sua vida nunca irá passar por perrengues? Cara, eu não sei em que mundo você está, mas nesse mundo tudo é possível e negligenciar essa questão é o mesmo que assinar a sua sentença de arrependimento. Quarto hábito é cuidar da sua saúde e do seu bem-estar, não negligencie isso. Porque, cara, para você fazer o um mínimo, que são as suas atividades diárias básicas, você precisa dela. Você não é capaz nem sequer de ir ao banheiro sozinho sem ela. E você sabe muito bem disso, pois certamente vê notícias relacionadas. E sem a saúde, você não é nada e não é capaz de nada. Portanto, se não quer ficar debilitado, comece a se exercitar. E mesmo que você já tenha uma idade mais avançada, procure também se exercitar, pois isso fará com que o seu corpo melhore, mesmo que gradualmente e a sua saúde se restaure. O quinto hábito é aproveitar os pequenos momentos, pois é enxergar o mundo como ele realmente é, por sua vez é frustrante e até mesmo chega a ser triste. E quando você aproveita os pequenos momentos, as coisas simples como o afeto, você desfruta de momentos bons e isso te dará forças e fará com que você creia em dias melhores. Portanto, não ignore esse hábito. A sua felicidade por vez pode estar nesses pequenos momentos em que ao invés de conversar com seus avós no sofá, você preferiu ficar vendo alguma anarquia por aí que tem na internet. O sexto hábito é usar o período da manhã como a sua aliada na busca pelo sucesso. E eu vou te explicar o porquê. Quando você acaba de acordar, é o momento em que você consegue absorver mais. Então, logo, se você deseja estudar algo, o período da manhã é o mais certo para você. Somente o fato de saber em que o período da manhã é mais vantajoso para você fazer qualquer coisa já te dá uma grande vantagem pois certamente irá usar esse momento com mais sabedoria. O sétimo e último hábito é revisitar as suas metas e planos, essas mesmas que foram ditas no início do vídeo, pois não adianta escrever as suas metas e acabar se esquecendo delas. Você precisa sempre estar de olho se está seguindo o que planejou e se está progredindo em seus planos, pois assim você vai ter o controle sobre o que se propôs a realizar. E bom, espero sinceramente que pelo menos um desses hábitos você abranja em sua vida, para que este te leve a trilhar um caminho de muito sucesso. Eu vou ficando por aqui, se gostou já sabe, se inscreva e deixe o seu like. Um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.